É, minha tropa tropical, parece que a lua de mel, entre a frente muito ampla, chegou ao fim. Nós temos o Dilma dando um discurso, literalmente, chamando o impeachment da Dilma de golpe de Estado. Mas o que é isso? Cria diversos problemas, pois, ora, pessoas que apoiaram esse golpe do Dilma foram Alckmin, Marina Silva e tantos outros ali que sempre se disseram oposição ao PT e que se uniram em um momento adequado quando o coletivismo estava em xeque. E aí nós temos essa tretinha interna deles. Por que será que isso está acontecendo nesse momento? Eu acho que Alckmin está olhando para o Dilma e falando... Hum, eu acho que a popularidade nele não está tão boa assim. Essa quantidade de opressão e censura acontecendo, algo que não é surpresa de ninguém da direita, que ele almeja, claro, ser o presidente, como muitos do Centrão já foram, sem serem eleitos, certo? E aí, vamos à notícia de hoje, tá? A Gu irá analisar fala de Lula, que tratou o impeachment como golpe, mas o que é isso? Vai ser acusado de fake news? Pode uma coisa dessa? A Agu analisa qual resposta dará a um pedido para responsabilizar o presidente Dilma por supostamente propagar desinformações ao chamar de golpe de Estado o impeachment da ex presidenta Dilma Rousseff. Ah, aí tem aqui, tá? Lula disse em 23 de janeiro que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado. O petista discursou durante um evento em Buenos Aires. Estava ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment. A primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil, declarou Lula na ocasião aí, meus queridos, aí ele criou uns probleminhas, não é mesmo? Ele está acusando de que o Estado, simplesmente, a lei foi cumprida e isso é um golpe. Ué, cadê o Xandão nesse momento? Cadê o grandioso Alexandre Oglande? Simplesmente para barrar isso daqui, mandar uma busca e apreensão no gabinete do Lula. Será que vai mandar o, o, o Lula ser removido das redes sociais? Horas. O próprio Alexandre de Moraes só tá lá porque a Dilma, certo, saiu, aí entrou o Temer e o Lewandowski foi ladeira abaixo, certo? Uh, desculpa, Lewandowski não, o Teori Zavascki, que era simplesmente um cara que tava combatendo o PCC e aí de repente o avião dele cai no meio do oceano, por pura coincidência e alguém chamado Alexandre Glande, por pura coincidência de um impeachment que a gente ainda não sabe se é golpe, do Michel Temer, toma o um lugar. Então, o que é isso se não uma guerra entre a própria esquerda junto com a esquerda light? É essa é a realidade do que a gente está vendo. Então, cadê o Alexandre de Moraes nesse momento? Cadê dois pesos e duas medidas? É isso que eles querem aqui? Cadê, Xandão? Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele está mentindo, gente. Um golpe, te parece. O termo golpe também apareceu em canais oficiais do governo, em texto no site do Planalto sobre a nova gestão do IBEC, Empresa Brasil de Comunicação, a seguinte menção. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, Paulo Pimenta, indicou também para processo de transição na IBC outras quatro mulheres que assumirão cargos de assessoria ou gerências. Rita Freire, presidente do Conselho Curador da IBC, caçado após o golpe de 2016... Juliana César Nunes, empregada concursada da empresa, e jornalistas Nicole Briones e Flávia Filippini. Então, assim, já podem esperar que nos próximos livros de histórias que vão lançar pelo MEC, certo? Vai estar lá que foi um golpe em 2016. Mesmo a nossa justiça dizendo completamente o contrário e estando na Constituição. Mas eles são os donos da verdade, mostrando que, para, novamente, não interessa quem, o que está sendo falado, mas quem está falando ele pode tudo assim o Dilma ah, que isso na representação assinada em 26 de janeiro né o Kim Catacoquim e o vereador de São Bernardo do Campo Glauco Novala do Braido, pedem a abertura de procedimento judicial contra Lula para responsabilizá lo por seus graves atos como o órgão ainda não foi regulamentado não há definição sobre quais providências devem ser tomadas quanto a procuradoria por acionada em caso de suposta desinformação Leia mais sobre a Procuradoria e a regulação, tá bom? Aí tá, beleza. Aí teve agora uma nota da AGU. A representação está em análise. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia ainda não está em funcionamento. Nesse momento, há um grupo de trabalho constituído para fazer a regulamentação da unidade. A AGU tem suas competências definidas em lei e atua normalmente. A requisição do deputado será analisada e respondida como qualquer requerimento parlamentar que chega à casa até 15 dias, certo? Ai, ai, só que isso não para. Quem falar qualquer outra coisa que não for golpe, quem é que vai decidir o que é verdade? É o Lula que decide que é verdade? É o Alexandre de Moraes que decide que é verdade? Eles simplesmente podem mudar o passado, mudar as coisas como aconteceram e qualquer pessoa será penalizada com isso? Só que agora tá sobrando até para as Big Techs, vejam vocês. Em outra frente, o governo Lula pretende enquadrar conteúdos considerados ilícitos postados em redes sociais. O pacote da democracia apresentado pelo desministro da Injustiça, Flávio Dino, ao presidente Dilma, prevê uma MP, medida provisória, que cria obrigações às plataformas digitais para retirada de conteúdos criminosos. What? O que é criminoso? Dizer que não foi um golpe, obviamente. A morma não deve cuidar de caso com uma fala de Lula sobre golpe, já que vai focar em postagens que se refiram a condutas já tipificadas como crime no Código Penal. Então, não é, meus queridos? Pode ter certeza que está vindo aí mais mais censura. Né? Tudo que eles não gostam, tudo que incomoda eles vai continuar sendo fake news. Tudo que for a verdade, tudo que traz conhecimento para as pessoas, vai continuar sendo fake news. E eles podem falar absolutamente o que eles quiserem. Só que não é disso agora. Primeiro eles fazem a população esquecer o passado, não saber o que aconteceu nesse mundo. Assim fica muito mais fácil repetir. Os judeus foram perseguidos muito parecido da forma como os bolsonaristas estão sendo hoje. E isso não é falado em lugar nenhum, cara. Tudo começou com o incêndio do Reichstag, o Congresso Alemão, em 1933. E 90 anos depois, agora falam do vandalismo do Congresso por terroristas bolsonaristas. Gente, a gente precisa muito da sua ajuda, certo? Para só continuar falando. Tem tanta gente sendo calada. Deem apoio nas redes sociais que elas forem. Vão para o Rambo, seja o programa que eles estiverem usando. Deem toda a força do mundo para eles, porque tempos difíceis... Com isso, daqui pode ter se estão chegando. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo a própria esquerda entrando em colapso. Se o tal Lula agora chamando o Alckmin de golpista, é porque ele espera que esse próximo golpe aconteça. Para isso acontecer, é só baixar a popularidade do Lula. É só baixar para a mesma popularidade da Dilma em um dígito, né? abaixo dos 10%, dos 10%. E nós vamos ver rapidamente a esquerda sendo atacada pela esquerda light que chamavam antes de centrão agora, fã, agora são democráticos vamos ver o que vai acontecer certo? também aí estamos com nossa sexta rifa até agora tem agora até aqui Code para participar do negócio certo? muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima tchau, tchau